Boa tarde a todos. Eu quero fazer uma fala aqui para os agentes de endemia e de saúde. Reajuste do piso salarial dos agentes de combate à endemia e os agentes de saúde para que o prefeito faça o reajuste já. Pode passar? Após anos de luta, os ACS e o AC conquistaram o piso salarial nacional. O piso agora é de 2.424, agora é lei. No último dia 5, foi aprovado o piso salarial nacional de dois salários mínimos aos agentes comunitários de saúde e de combate à endemia. Essa vitória merecida é a valorização aos profissionais, que, além do piso, também prevê outros avanços, adicional de insalubridade, aposentadoria especial. Essa foto é lá no Congresso Nacional, é a organização, que foi uma organização bastante importante e que fez pressão no Congresso Nacional para que votasse essa valorização. Por isso, nós temos que ter representantes dos trabalhadores neste Congresso Nacional, porque é lá que decide a vida e decidiu os ACS. Agora, vereadores, nós estamos esperando o prefeito...